Então, vamos lá. Começando aqui a nossa aula. Como depoimentos vão gerar mais vendas no seu negócio online minimalista? Então, sempre é legal a gente trabalhar os temas aqui em três níveis. Né? O porquê desse tema ser tão importante para você nesse momento, como que você vai implementar isso daí e o que, que você deve fazer. Tá? E no final eu faço uma conclusão para que você saia com clareza dos pontos principais. Então, por que esse tema é tão importante? Não sei se vocês conhecem, um tal do efeito manada. Né? O efeito manada, existem vários experimentos sociais sobre o conformismo social, que é quando a gente, por influência do grupo, né? nós somos seres, nós somos animais sociais. Então, a gente sempre tem uma influência muito forte sobre o que o outro pensa, como o outro pensa... E isso acaba nos ajudando a tomar decisões, tá? Então eu quero mostrar para vocês aqui um experimento que vai te deixar de boca aberta e se vocês interagirem bem aí, a gente no final eu mostro esses outros experimentos. Mas eu queria começar com esse daqui, que é o poder da influência social, que é um experimento feito num elevador e chega a ser cômico. Então deixa eu botar aqui o vídeo, porque assim vocês vão conseguir assistir melhor. Então se liga só. Caso, <tosse> Então, para vocês entenderem o quanto a influência do meio e do grupo social, né, do, do todo, tem nas nossas decisões e nas nossas ações, principalmente nos nossos comportamentos. Então, por que isso é tão importante? É Porque a prova social é um dos argumentos mais persuasivos para a venda. Então, não é só você dizendo que o que você está oferecendo sua solução é boa ou funciona, né, é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 Se você conseguir resolver mais problemas, se você conseguir ser fator de soma na vida do máximo de pessoas aí, consequentemente é a lei universal da ação-reação. Quanto mais sementes positivas você planta, mais resultados você vai colher. E isso no negócio, a partir do sucesso do seu cliente, se evidencia de maneira muito clara. Né? Inclusive hoje, uma das metas principais da minha empresa é o número de depoimentos que a gente tem, estudos de caso. Então, esse ano, com um programa específico, eu quero ter 100 depoimentos e 30 estudos de caso, que é uma forma de eu saber que realmente eu estou gerando impacto real, tá? E outro fator muito importante é que você vai ativar aí um dos maiores gatilhos de recomendação, que é o poder do boca a boca, que é você ter a curadoria de pessoas que você confia, falando, pô, vai lá, pode confiar, segue em frente, que o cara é bom, que tal curso funciona, que ela vai me ajudar, ela me ajudou e ela vai te ajudar também. Então, a gente confia muito mais no processo de compra, quando alguém de confiança, como um familiar, um amigo, um conhecido, nos indica... E isso daí, através de depoimentos, você vai conseguir gerar uma movimentação de outras pessoas falando bem para você e te curando, né? Fazendo uma curadoria, curadoria positiva do que você tem para oferecer. Agora, como que você vai colher esses depoimentos, né? E como que você vai usar? Onde usar e como colhê-los, né? Como receber? É muito importante aqui você pensar de forma estratégica no papel dos depoimentos aí no seu negócio, tá? Porque... Você pensando estrategicamente nisso, não apenas, de, ah, vou lá colher é, feedback ou depoimento e vou postar no meu site. Não é isso, você tem que pensar nas perguntas corretas, porque esse depoimento ele precisa contar uma história, né? ele precisa ter uma narrativa envolvente, geralmente ali, né, com uma narrativa simplificada da jornada do herói, né, que é quem você ajudou. Precisa ter foco em resultado, porque as pessoas elas vão agir a partir do que elas virem de história ali, quando elas entenderem que tal pessoa conquistou tal resultado. Então, é muito importante ter esse foco. Ressaltar um aspecto específico para fortalecer a narrativa, né? Então, quanto mais específico for o depoimento, mais crível ele vai ser, aí né? você vai ter mais impacto, assim. Nem muito curto, nem muito longo, né? Não tem tamanho perfeito, mas é legal estar ali apenas o que deve ser dito, né? não encher linguiça é, e passar o que precisa ser passado ali em cada local, em cada momento, com um propósito, propósito né, muito claro dele estar ali. Eu já vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem de forma mais tangível. Tá? Então, onde você pode usar depoimentos? <risos> Seguindo aqui uma lógica de funil, você pode começar usando depoimentos em anúncios. Então, por exemplo, você pode fazer um anúncio, né, eu vou dar o meu exemplo aqui, Ó, é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 Tá, ele estava onde você está hoje e ele conseguiu atingir isso. Dá uma olhada aí que talvez você se identifique. Então, você pode utilizar aqui também como estratégia de remarketing. Tá? Outro lugar legal para você utilizar é na página de inscrição né, do, seu, do seu curso, do seu, da sua mentoria, do seu produto. Então, você tem ali as inscrições, os benefícios, enfim, toda a estrutura de uma... De uma Landing page, né, numa página de vendas ou de uma página de inscrição para uma aula, né, para aula que vende, é, como a gente trabalha lá dentro do, do, do, do Nomi, você pode ter ali um compilado de depoimentos ou um depoimento que traz mais prova social para aquilo que você está oferecendo, se propondo a ensinar. Tá? Outra coisa, você pode usar na sua própria aula que vende, né, como vocês conhecem aí, quem faz parte da tribo, quem está acompanhando aí o programa de aceleração no AMI, quem faz parte do Ser Livre, vocês entendem que a aula que vende é o coração de um negócio online minimalista, que é uma aula onde você vai ter uma narrativa muito envolvente, vai gerar muito valor para a pessoa, vai aumentar o nível de consciência dela e no final você vai oferecer uma oportunidade para ela ter mais daquilo que ela teve em uma horinha, né? e aí vai ser a sua solução, é então, uma venda muito natural. E na aula que vende, você pode trabalhar vários depoimentos em diversos momentos específicos. E aí é legal você adequar o depoimento para o que você está falando. Então, se você está trazendo conteúdo dividido em três segredos, é legal em cada segredo você trazer um depoimento de alguém que implementou aquele seu segredo e teve resultado. Porque assim você vai criando uma maior confiança em relação ao que você está oferecendo. Que aquilo não é só que não só são ideias na sua cabeça, mas são ideias que pessoas reais implementaram e tiveram sucesso, tá? Outro local que você pode usar depoimentos, numa página específica de depoimentos. Hoje eu tenho lá uma página, é iambos.com.br barra histórias de sucesso, que são mais de 100 depoimentos, mais de 100 pessoas que passaram pelos meus programas e tiveram resultado contando ali em um, dois minutos, né? E eu tenho também esse vídeo compilado, com os melhores momentos aí, que são várias pessoas mostrando como que elas tiveram resultado. E outra forma de você utilizar também os depoimentos é através de concursos para votação. Aí é um nível um pouquinho mais à frente, é quando vocês estiverem mais estruturados, mas vocês podem promover concursos de votação, porque assim as pessoas que passaram pelo seu programa vão espalhar essa página pedindo votos né, para familiares, amigos que vão conhecer o seu trabalho, e você dá uma premiação né, para aqueles que estiverem em um ranking específico, Aí né, você pensa numa, numa forma de, de recompensá-los. Tá? E como que você vai receber esses depoimentos? Você pode receber tanto em vídeo quanto em texto. Tá? Em vídeo tem duas formas de você fazer. Você guiando as respostas da pessoa, tá? E aí é muito recomendável no início, porque assim você consegue ter um depoimento de mais qualidade, recebendo exatamente aquilo que faz sentido para você compartilhar no seu momento de negócio, ou a pessoa gravando da casa dela e te enviando. Ambas as formas funcionam, tá? eu já vou explicar como que você faz cada uma delas. E também você pode receber por texto. Né, você enviando para a pessoa, para ela aprovar, e aí ela vem, eu vou explicar como fazer isso né, de maneira mais estruturada, ou a pessoa te enviando também através de um form, um Google Forms ou algo assim, tá bom? Beleza? Fluindo? tá Qualquer dúvida vai colocando aí no chat. E como que você vai, então, é, o que, que você deve pedir, o que, que você deve indicar, que tipo de instrução você deve dar para esses depoimentos? Tá? Começando por vídeo, eu sugiro vocês trabalharem com uma pegada através do Zoom. Tá? Então você vai marcar uma videochamada no Zoom. Você pode convidar ali entre 10 a 15 minutos, tá? às vezes até meia hora, mas é algo bem objetivo, curto, e você vai fazer cinco perguntas para que a conversa flua naturalmente porque tem muitas pessoas que travam na hora de falar para a câmera. Então, se você pedir para ela gravar sozinha, às vezes ela não tem muita facilidade ali com estruturar o cenário, né? o vídeo vai vir em pé, não vai vir da maneira legal para você editar, a pessoa talvez não fique muito à vontade. Então, assim você aumenta as chances de ter um depoimento assertivo e exatamente com aquilo que você precisa tá bom isso tira a pressão da pessoa ela tem que gravar sozinha e, e é legal também porque você pode colher no final dessa conversa um feedback mais detalhado sobre como foi a experiência contigo tá porque aí você vai continuamente melhorando a sua entrega e qual o roteiro para você fazer esse tipo de, de chamada para colher o depoimento tem três etapas simples tá a introdução, a entrevista em si, né, com cinco perguntas para te guiar, que eu já vou mostrar, e o feedback, que é uma parte que não vai fazer necessariamente, você não vai usar o feedback no seu depoimento, mas você vai aproveitar aquele momento ali de qualidade com, com quem passou pelo seu programa para entender melhor a experiência dele. Então, a introdução: você vai agradecer né o tempo da pessoa, vai tranquilizar. A, a pessoa em relação à gravação, né, explicando que a gravação vai ser editada, que não tem problema se ela gaguejar, se ela errar algo, se ela quiser retirar, né, alguma coisa que ela falou que não ficou à vontade e tal, então, tranquilize para que ela não tenha aquela pressão de ser perfeitinha e parecer uma gravação para um anúncio ou, ou um comercial da Globo ao vivo, tá, Peça permissão para utilizar o depoimento nas suas comunicações. É legal você ter isso gravado, porque assim é uma, é uma prova né, que a pessoa te permitiu utilizar isso. E peça para ela sempre começar a falar as respostas dela repetindo a sua pergunta. Tá? Por quê? É, essa edição você não vai aparecer. Então só vai ser a pessoa respondendo ali. E muitas vezes, quando você faz a pergunta, ela já vai direto para a resposta sem é, contextualizar, na hora de editar, fica meio ruim. Então, o que, que eu sugiro ali? Você vai perguntar, né vou trazer aqui a pergunta, quais os principais problemas é, que você estava enfrentando antes de começar essa experiência comigo? Então, você vai sugerir para ela começar a resposta dela assim. Os principais problemas que eu estava enfrentando antes de entrar no programa era confusão diante de tantas possibilidades na internet, não saber por onde começar, nananana, porque aí, quando você cortar, fica muito mais completa a frase e, e pode trazer aí uma facilidade para o editor ou para você que vai editar, tá bom? Então, essa é uma breve introdução, um minuto, depois você passa para a entrevista quais cinco perguntas e eu geralmente utilizo essas aqui que me dão todo o material que eu preciso para depois tirar ali uns dois minutinhos de depoimento de alta qualidade, tá? Então a primeira coisa é você abordar os problemas que ela estava enfrentando antes da sua solução, né? Do seu curso, do seu da sua mentoria, do seu desafio, né? Do que for. Depois você pergunta o que que foi mais positivo na sua experiência, né? Comigo tal. E aí você pergunta sempre essas perguntas aqui se ela responder uma coisa muito rápida, objetiva. Você pergunta e que mais? E que mais? E que mais? Porque assim você vai cavucando mais qualidade, mais detalhes, mais especificidades das coisas que aconteceram de positivo ou dos problemas que ela tinha e você vai poder depois utilizar isso de maneira mais assertiva, tá? O que você diria que foi o grande diferencial do meu acompanhamento, da minha solução, da minha mentoria, do meu curso, em relação a outras soluções aí do mercado? Que aí você vai trazer a unicidade, você vai trazer a proposta de valor única percebida por ela, coisas que você tem e que mais ninguém tem. Então é muito interessante ver aqui, até porque se ela tiver dificuldade de te explicar isso, quer dizer que você precisa melhorar os seus diferenciais. Depois você pergunta quais foram seus principais resultados, que é uma das coisas mais importantes, às vezes a pessoa vai ter resultados mais subjetivos, porque ela ainda não conseguiu aplicar todo o processo e tal, e tá tudo bem, você pergunta até agora né, quais, são, quais foram os principais resultados concretos que ela teve, mesmo que sejam coisas mais emocionais, mudança de mentalidade, já está valendo também, tá? E depois, o que você diria para alguém que está em cima do muro sobre seguir no programa, seguir comigo, seguir né, com a solução. E aí, ela vai falar, oh, eu diria para quem está na dúvida, simplesmente vai, é incrível, blá, blá, blá. E geralmente são palavras muito bonitas. tá e isso, você vai lidar como se fosse uma conversa natural, sem pressão, sem aquela coisa de, ai olha para a câmera agora, vai gravando. Vai numa conversa fluida se tiver que parar para uma pergunta te levar para outra, faz a pergunta, está tudo bem, o importante é ter esse guia aqui para você não se perder, tá? E no final, se ela ainda tiver tempo, você puder, né, você pergunta o feedback, e o que, que poderia ter sido melhor nessa experiência juntos aqui, e que, e que mais, e que mais, e que mais, porque assim você vai colher um material de muita qualidade para depois você é, trabalhar na sua edição, tá bom? E aí, tá feito, né? Você vai ter uma gravação aí, geralmente, é, todas as gravações que eu fiz ficaram ali em torno de 7 a 10 minutos. Aí você pode editar esses melhores momentos, idealmente, tenta ficar abaixo de 2 minutos, porque abaixo de 2 minutos você também consegue utilizar esse depoimento como anúncio no feed do Instagram, tá? Então isso te permite utilizar essa plataforma que é muito boa para você promover através de anúncios pagos. E você pode editar no iMovie, se você tiver um Apple, no Windows Movie Maker, se você tiver um PC, né? aplicativo do celular, tipo InShot, porque são edições muito simples. Agora, se você quiser dar um gás, botar uma música, contar uma história melhor, trazer eletro, que são aquelas falas né? na tela tal, aí você pode contratar um editor aí para te ajudar e o investimento num, num videozinho desses dois minutos não vai passar, dependendo do editor, né, de 30, 50, 100 reais no máximo. Então, é super acessível, principalmente no início, né, quando você não tiver tantos depoimentos assim, vale a pena esse investimento para você passar uma boa impressão né, e a galera curtir o que você está oferecendo. E uma outra opção, né, essa eu falei pela videochamada no Zoom. Está claro? De boa? Beleza? Deixa eu ver aqui se... Está rolando alguma pergunta específica, tá, depois eu volto para as perguntas todas, e se ela preferir gravar sozinha, aí você pode enviar as instruções, tá, e aí basicamente são duas instruções, fale sobre isso, né, e aí você pode repetir as perguntas ali, né, o que foi mais positivo na sua experiência, comigo e tal, mas aqui a diferença é que você vai dar alguns exemplos para direcionar a pessoa, para ela não ficar um pouco perdida. Então, você fala, por exemplo, é, a sua proximidade, o seu acompanhamento, pegando na minha mão, é, o, a, a interação com os outros integrantes no programa, é, a organização do passo a passo, a simplicidade. Então, você dá alguns pontos, porque isso naturalmente, se ela sentiu isso, ela vai né, utilizar, e aí vai estar alinhado com o que você gostaria de receber. O que você diria que foi o um grande diferencial? Mesma coisa, você dá alguns exemplos. Resultados, dá também alguns exemplos. E, enfim, dá exemplo em tudo, porque assim você vai direcioná-la. Tá? E aqui, você dá algumas dicas de filmagem também. Escolhe um lugar sem muito barulho externo não há limite para duração, mas fica ali entre 3 a 5 minutos para ser um bom guia, grava com o celular, uma câmera na horizontal, apoiado no lugar, pode ser livre, empilhado, tal, no nível dos olhos, busca iluminação natural, enfim, outras coisinhas mais simples aqui, seja sincero, fale do coração, me envia pelo e ou salva no Google Drive envia para tal e-mail, enfim, algumas indicações mais práticas, acho que vocês podem modelar aqui, tá? E depois, por texto, você vai seguir as mesmas instruções daqui do fale sobre, né, do vídeo, aqui que eu acabei de apresentar, a mesma lógica serve para o texto, então ela vai escrever isso, vai te mandar pelo WhatsApp e tal, ou o que você pode fazer caso ela não queira fazer em vídeo, ou não tenha tempo, ou que ela falou que ia mandar o texto e não mandou, tal, o que você pode fazer é imaginar o que ela diria sobre a entrega do seu produto, do seu serviço, cata a foto dela no próprio perfil do WhatsApp ou no Instagram, que são fotos que ela usa oficialmente, então ela, ela tem orgulho daquela foto ali, manda para ela como se fosse um slide, com aspas o nome dela a fotinha e pergunta se ela estaria Ok com aquela descrição que é muito mais fácil ela dar um Ok do que escrever né, um depoimento completo e aí vai estar exatamente de acordo com aquilo que você tá buscando e se você tiver um print do resultado dela vamos dizer que ela mandou um print no pelo lá, ela te mandou uma mensagem no WhatsApp falando Ian pô vendi fiz a minha primeira venda em, em um dia como aqui a Débora mandou, né? Pô, acabei de validar meu produto com um fechamento de mentoria para duas pessoas. Ela mandou aqui esse print lá na, na época. Eu fui lá, botei isso no slide, botei as aspas aqui, mandei para ela, ok, sigamos em frente. Então, é uma forma mais facilitada para você fazer também. E isso vai ser muito importante na aula que vende, porque lá eu explico... É, formas diferentes de você utilizar o depoimento para alavancar a sua narrativa. Então, muitas vezes, como você está num ritmo ali apresentando, é legal você trazer só em texto, e imagem, para não quebrar um vídeo, porque às vezes um vídeo mais longo, se não tiver muito dinâmico também, vai quebrar a sua apresentação, que você está ali com uma energia alta, apresentando cada ponto, tal, então, se você trouxer, trouxer em slide, pode te manter no mesmo nível de energia, tá bom? E óbvio que em alguns momentos o vídeo vai te trazer muito mais, é, as pessoas vão confiar muito mais, né? Porque ali é a pessoa falando, expressando, explicando, então tem um valor maior, né? Mas um mix dos dois pode ser bem interessante, principalmente quando você está mantendo o ritmo, né? E lá no programa dos nomes, eu explico bem no detalhe como que funciona isso daí, tá bom?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 Terceiro, o décimo, e aí vai crescendo, e é algo que você deve investir ao longo de toda a sua jornada aí da criação do seu negócio online minimalista, tá? Use-os de maneira estratégica, no máximo de pontos de contato possível, tá? Não crie depoimento e deixa ele lá guardado no seu computador, tá? Você pode usar nas suas redes sociais, postar também feed, stories, tal, de forma orgânica, promover, através de anúncios, botar na aula que vende, enfim, todos os pontos ali que eu, que eu trouxe, além de outros que você tiver criatividade para fazer aí. E no final, simplifique, simplifique, simplifique. Não adianta você tentar criar o depoimento, produção, Netflix, tá? auto, a gravação tal, tá? vai no simples que... Ali o mais importante é o que a pessoa vai falar e a forma que você ressalta o que a pessoa falar do que necessariamente ter uma superprodução, tá? Vai lá, faz e vai evoluindo aos poucos em função da sua capacidade e do seu fôlego, beleza? Então, galera, vou responder aqui algumas perguntas, fez sentido para vocês Eu quis trazer aqui um, um conhecimento muito prático, muito aplicável, e de alto valor estratégico para o negócio de vocês, porque os depoimentos vão te ajudar a reforçar a sua persuasão através desse gatilho da prova social, do efeito manada, e assim outras pessoas vão conseguir seguir em frente com muito mais tranquilidade contigo, beleza? É, deixa eu trazer aqui uma pergunta da Ana Paula, eu quero saber se mesmo eu tendo depoimentos de ex-alunos, vai dando a tal validade, é... não sei se eu entendi direito, mas vou responder aqui, Ana, e você me, me complementa, tá? Sim, se você é, teve ex-alunos né, da sua carreira anterior, né, o que você está fazendo agora, tudo que você vivenciou foi uma construção para o que você está vivendo agora. Então, se o depoimento desses alunos fizesse sentido para o seu próximo ciclo, ou seja, você teve alunos que você deu aula de inglês... E você vai num curso, né, no, na cultura inglesa, durante 15 anos. Né, se você tiver depoimentos desses alunos falando das suas habilidades como professora tal, sem dúvida você pode utilizar isso no curso pessoal que você vai vender no futuro. Então, sim, você pode usar depoimentos aí de ex-alunos para que você possa... É, é capitalizar em cima das suas experiências passadas, tá bom? Deixa eu ver aqui se passou mais alguma coisa. Ó, então acho que eu respondi direitinho, né? Mesmo que eles sejam de outra época, outro produto. Ó, Lu, vou deixar gravado assim no YouTube, tá bom? Então se você chegou atrasado, pode ver ali o início. Deixa eu ver beleza então galera aqui eu vou trazer toda semana eu vou vou me comprometer aqui em fazer o máximo de de encontros como esse e nas quintas-feiras eu vou fazer oficinas práticas onde eu vou convidar algumas pessoas lá do programa de aceleração no mic é uma mentoria em grupo onde durante três meses acompanha a galera pegando na mão tem várias pessoas que estão lá ó temer fabíula uma galera boa aqui, que já está participando, e já está tendo resultado, e eu vou convidar também uma galera da tribo para participar desses encontros aqui, para eu fazer análises mais pontuais e fazer demonstrações ao vivo. Então, se você travou no seu Ikigai, eu vou construir com você. Se você está com dificuldade de estruturar ali o seu mapa do avatar, eu vou te ajudar a fazer. Se você está com um problema ali em desenhar um script de vendas simples para vender pelo WhatsApp vamos criar juntos tá então a ideia é que a gente possa é, construir isso aqui ao vivo de forma que o caso do outro possa te ajudar a evoluir com o seu projeto tá bom Ó, a Fabiola perguntou meus clientes no escritório já posso utilizar sim então você pode utilizar os seus clientes atuais e a partir disso, você com um novo ciclo, você vai trazendo novos clientes e vai coletando novos depoimentos. Então, isso tem que ser um processo é, evolutivo o tempo todo, tá bom? É, Paubello perguntou, Ian, fazer o que você faz com a gente, né? Exatamente. Então, eu sou o walk the talk. Tudo que eu ensino aqui é porque eu experimentei, testei e tive resultado. Não vou ensinar nada do que eu não vivenciei, tá bom? É, hum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 Oh, que tipo de brinde podemos dar para as pessoas que derem é, depoimentos? Aí vai depender sempre do seu nicho, do seu mercado, do seu segmento. Tá? No meu caso, por exemplo, é legal você pensar em dar coisas que elas não necessariamente conseguiriam acessar ou comprar é, naturalmente. Então, por exemplo, eu posso dar uma eu já dei, em alguns momentos, mentorias com convidados. Então, eu e um convidado, que a gente não, não vende esse produto, mas é um super convidado que tem um conhecimento incrível em tal área, a gente ia passar uma hora com a pessoa ali, destrabando tudo que ela precisava em relação ao negócio dela. Eu, é, você pode trabalhar também com, com brindes físicos, que tem uma, um, um, um apelo emocional interessante, então, por exemplo, canecas personalizadas com, com uma... Qual é o nome? Um cartão? Não. uma Ai, meu Deus, uma... Fugiu a palavra. Quando fica um desenho né, que a pessoa faz ali, você pode fazer algo nesse sentido que é uma super recordação legal, com hashtag pés descalços. Você pode fazer coisas personalizadas, é, então tem muita coisa caricatura isso graças a Deus. <risos> lembrei Obrigado Ana é, você pode pensar aqui é você pensar de forma criativa o que que ou acelera a transformação dele coisas altamente desejáveis acesso a você que ele não teria naturalmente experiências Livros, enfim, você pode brincar com muita coisa aí, tá bom? O que mais? Ó, Paulo, eu quero vender pelo WhatsApp. Então, Paulo, não sei se você já faz parte aí do Ser Livre, mas se não, lá eu te mostro o passo a passo, tá? Então, qualquer coisa, me manda um, um direct, que aí eu te mando o link lá para você assistir a aula, ver se realmente faz sentido para você. E lá eu te ajudo com esse passo a passo. Exatamente aí para você vender pelo WhatsApp de maneira simplificada em poucos dias, tá bom? Ó, Ana perguntou, uma aula experimental para um amigo pode ser um brinde? Sim, por que não? Sem dúvida. O mais importante é você entender o que, que as pessoas desejam mais. E a partir daí você consegue é, deixar o concurso, né? Se você fizer um concurso mais atrativo. E para a galera do depoimento, você pode, no início... Às vezes, gerando tanto valor, você nem precisa dar um brinde. É só pedir um depoimento mesmo e perguntar se a pessoa topa fazer. Então, é, não, não cria essa barreira de Ah, eu preciso pensar num brinde, eu preciso dar algo a mais. Você não precisa de nada. Você pode focar ali e, e simplesmente pedir o depoimento. tá Ainda mais no início, quando você passa mais tempo com a pessoa tal, tá? então sem dúvida pode gerar um valor bem legal ali de resultado e ela vai ser grata e vai te dar o depoimento sem problema. Só não força a barra, né? Tem que ser algo natural que a pessoa queira né, dar, que ela queira é, trazer ali é, de maneira bem bem amorosa, generosa, né? Então se a pessoa não tiver tido uma experiência legal tal, aí não faz sentido você pedir depoimento, porque a pessoa não ficou satisfeita, né? Então, é, Aí você pede feedback, aí você aprende o que poderia ter feito de melhor e evolui o seu método, tá? Mas aí você não precisa de um, de um depoimento é, verossímil, tá bom? Então, galera, é isso, espero que tenha feito sentido para vocês, para quem ó, quem é da tribo aí, ó, que eu vejo que tem muitos coxinhos aí, eu vou compartilhar esse mapa mental aqui lá na tribo, para vocês acessarem tudo direitinho, tá bom? E... Quem não, ainda não faz parte da tribo, pode mandar um direct também, que eu te envio o link, caso você queira fazer parte, que é uma comunidade muito especial aí, onde a gente colabora para construir negócios online minimalistas. Né? A tribo, ela traz uma série de encontros que a gente tem aí a cada 15 dias, com convidados especiais, com mentorias minhas, análise de caso, tem a Olimpíadas da tribo, que toda semana você tem uma tarefa ali para você avançar de forma prática com o seu desafio, você também tem a aldeia da tribo, onde você pode encontrar diversas pessoas fornecendo serviços para a criação do seu negócio online minimalista, então você não precisa ficar que nem um maluco tentando fazer tudo sozinho, e se você tem serviços que podem agregar para a tribo, você pode oferecer lá também, as pessoas vão contratar de ti, tá? a tribo é uma assinatura paga, e vocês que entram no Ser Livre, tem três meses, no Ser Livre da Eduz, né, que é o 2.0, vocês têm três meses de experimentação na tribo para curtirem também tá e entenderem se é a dinâmica legal que vocês é, que vai te ajudar né, na criação do seu, do seu Nomi. E no final, vocês são convidados a seguir em frente ali com uma assinatura. Tá bom? Então, é isso. Qualquer dúvida, estou na área. Se vocês quiserem mais informações sobre os nomes também, vai estar aqui na descrição uma aula explicando tudo direitinho e conta comigo aí para poder te ajudar com os próximos passos, tá bom? Tamo junto, feliz 2022 e vamos para dentro que isso é só o começo, galera. Boa noite. Yay!